Oi, gente. Vamos fazer agora uma sobremesa aqui rápida com o morango, amora preta, é, suspiro, né? E a nata que eu tô batendo para chantilly, tá? Então é um potinho de nata com quatro colheres de açúcar, tá? Aqui eu fiz uma camada aqui de biscoito de chantilly eu uso esse aqui que eu acho mais gostoso né? esse da Balduco e aí eu peguei os morangos cortei ele no meio tá ele cortado no meio e deixei escorrer um pouquinho para sair a água né e coloquei aqui em cima eu não é... eu não molhei o biscoito de chantilly porque o morango ele solta um pouquinho de de líquido né dele mesmo na hora que você corta então aí eu coloquei virado ele viradinho, pra ele já ir umedecendo esse biscoito de champanhe tá? então aqui a nata né? batida chantilly e aí a gente vai agora colocar uma camada aqui né? E essa nata a gente coloca aqui um pouco, depois a gente vai colocar um pouco de, vamos esmagar um pouquinho, Tem que passar e segurar, senão o moreno vem grudado, na... ele gruda aqui na... na colher, tá? a gente pega esse suspiro dá uma quebrada nele e joga aqui a gente vai fazer mais uma camada de morango a amora eu vou usar ela pra... pra tá enfeitando, tá? Deixa eu dar uma pausa assim. Essa é uma sobremesa assim pra você fazer com umas 5 horas de antecedência. Porque aí ela vai tá geladeira, né? Depois a gente lava a luz pra enfeitar. Aí agora a gente vem. Agora a gente vai colocar tudo aqui, ó. Todo o restante dessa massa batida com açúcar. Gente, essa é uma sobremesa que não tem erro, sabe? Não vai no fogo, Se ela fica pronta, ela fica bem bonita, fica muito gostosa. Essa aqui é a ferramenta número 1 um de quem trabalha com, quem faz, né, doce. Mesmo não fazendo para vender, fazendo para casa, isso aqui é muito bom, porque raspa bem, ó. Não deixa nada, você não tem desperdício nenhum. Isso aqui é muito, nossa! Eu adoro essa ferramenta aqui. Esse pão duro, já que por isso que chamam de pão duro, <risos> porque tira bem, né? bem assim. Aqui. Até as laterais ele limpa dele Agora eu vou limpar ele, né? Pra não perder nada Bom, suspiro de novo, quebrando ele, nessa quebrada, suspiro também, né? É docinho, deixamos inteiro também. Tá? Um Só assim já tava bom, né? Olha! <risos> Ó, gente, então eu lavei aqui o um povo de também. Aí tô dando uma secada nele. Pra gente estar tá colocando ali. Mas se você... Não tem essas frutas, a gente, faz com o que você tem. Você pode estar usando ali o que você tem, um abacaxi pêssego, é né? Existem exatamente essas frutas aqui. Ó, agora a gente vai só dar um fruta. A outra coisa também que eu ia falar, gente, ó, eu fiz uma camada só de com biscoito de chantilly, mas você pode fazer mais camadas, tá? só uma camada aqui, né? Pode fazer. Botou o morango, botou gente, o, a nata de novo batida, faz mais uma camada e põe o morango. Eu fiz só com você pode fazer com mais mais camadas, tá bom? Bem, aí a gente vai né? Perfeito. Peguei um pouco de framboesa também. Vou tirar esse aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo, gente? Já vai ficando diferente, né? Vai dando um charme. Corona, isso aqui? De tudo. Lembrei agora da minha amiga Graça Graça, beijo Gente, se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa o seu joinha Que tá é bom pra gente ficar feliz aqui Agora a gente... Finaliza com os metil. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês, que vocês tenham dado uma ideia para vocês fazerem uma sobremesa bem gostosa. Você pode servir a qualquer época do ano. Aqui. Então, leva na geladeira. E pronta a sobremesa, beleza gente? Deixa o joinha aí, se inscreva no nosso canal, pra a gente ficar feliz, fique com Deus, tchau! Bem, gente, agora vamos cortar aqui para ver como é que ficou a nossa sobremesa. Ó, gente, né? Ficou umidozinho aqui o biscoito champanhe. E ó, no prato como fica. Uma delícia. Né? E servidos hum. muito bom muito bom recomendo